Olá amigas e amigos, vou mostrar para vocês como comprar o um mini livro na Amazon, então vamos lá. Primeiro você poderá entrar no site do Google e digitar Fernando Guimarães. Aí os livros aparecem aqui, você poderá clicar onde está escrito Fernando Lima Monteiro. Está aqui a coleção dos livros. Esses livros são impressos e digitais, você poderá escolher e adquirir. Foram publicados no ano de 2019 e eu deverei publicar agora em 2020 o um Minilio para montar com tamanho de 3 por 4 centímetros. Então vocês já sabem, entram no Google, escreve Fernando Lima Monteiro. E do lado direito aparecerá os livros que estão na Amazon. Agora vamos compartilhar. Aqui no site da Amazon você deverá digitar também Fernando Lima Monteiro. que aparecerá os livros para você adquirir ou ler através do Kindle ao preço de R$ 0,00 e você será, lerá de graça, mas terá que pagar o Kindle para a Amazon do plano de 19,90 por mês. E terá acesso a um milhão de livros gratuitamente. Então aqui você poderá adquirir... Um exemplo de um livro aqui que eu publiquei, Como Escrever e Publicar Livros Digitais Independentes na Amazon. Você poderá aqui clicar na capa, poderá dar uma olhada na capa, terá uma breve apresentação do livro e se você quiser adquirir, poderá adquirir o livro para se inteirar sobre como publicar um livro na Amazon. Também tem a mini revista, que custa R$ 9,90. Ou leia de graça pelo Kindle, que você poderá ler através do aplicativo Kindle, também da Amazon. Tem também o livro infantil Quem Sou Eu? Tente Adivinhar. Custa também... Se você quiser ir de impresso, porque tem muitas páginas, 87, 72, ou leia de graça pelo Kindle. Através do seu celular, você poderá ler também Quem Sou Eu. Tem 25 perguntas e no final respondo os 10 itens Quem Sou Eu. Ou seja, para cada item tem um Quem Sou Eu. Aí você deverá dar uma olhada aqui e avaliar o índice. E verificar capítulo e ideal para a criança que é curiosa, junto com os pais apresentando o livro. E tem aqui o livro: Dê uma olhada. Suporte de ouro. Aqui você poderá encontrar o suporte que você poderá usar na cama para navegar com seu celular. Poderá ser feito em tubo de PVC e comprando no site da Amazon o material para utilizar o celular suspenso e você utilizar só sua mão sem segurar o celular, como aparece na foto aqui. Então, era isso que eu queria demonstrar. Esses livros para vocês, caso vocês se interessem em adquiri-lo, é só, só entrar no site da Amazon de qualquer parte do mundo, e digitar Fernando Lima Monteiro, que você terá acesso. Também tem aqui o mini livro 14, mini livro 17, com, da atividade 14, com 12 obras, onde você poderá adquirir por 54,79 centavos. Aqui é a capa, tem vários mini livros, tem o marcador, Bookmaker, para você personalizar e escrever do jeito que você desejar. Ter os mensageiros, para você escrever frases, pensamentos, resumo de livro, frases de autores, entre outras obras presentes neste livro, impresso. Você também poderá fazer oficina com seu filho, entre... As crianças de 7 a 14 anos que utilizem grampeador e tesoura e cola. Então é uma boa atividade para uma tarde ou na escola com os professores. Então, esses são os cinco livros que eu queria demonstrar. E agora vamos para... Bitly barra e link mini livro. Você dá enter, ou seja, bit barra link minilibro. E aqui tá, está todos os links da minha atividade nestes 12 anos com a ação do livro. Você poderá ver um por um, com calma. E do link 48, número 48 até. O 56 é a última versão da minha ação que eu estou fazendo com o mini livro. Então, vou iniciar aqui os dois primeiros links para você se interar do que tem no conteúdo. Você vem aqui lista do mini livro, clica no link número 2. Aparecerá um site onde tem os livros que eu acabei de demonstrar. E o mais novo que eu vou, estou desenvolvendo, que é o mini livro da Amazônia, para montar no tamanho de 3 por 4 centímetros. Também vou publicar pela Amazon, já que não encontrei quem publique de maneira adequada como eu queira publicar no mercado brasileiro. Então, era isso que eu queria demonstrar da primeira lista, que está aqui, tem o código QR que você poderá imprimir, Vamos aqui no lista dos livros do mini-livro. Você clica aqui. Poderá imprimir ou baixar para o seu computador ou celular. E utilizar a lista do mini-livro. Como queremos demonstrar. Então, era isso que eu queria demonstrar. A lista que você encontra e os livros do mini livro que você poderá adquirir na Amazon. Obrigado e até o próximo vídeo através do Zoom, que hoje foi a minha primeira atividade com o Zoom que eu estou executando. Espero que vocês tenham gostado. E e até uma próxima aula e a oportunidade de divulgação do mini -divo. Obrigado.